Olá, eu sou a Maria do blog Lava Maria e hoje vou-vos dar 10 ideias de Instagram Stories sem precisar de apps extra, ou seja, só utilizando o Instagram e não é preciso mais nada por isso, se vocês quiserem ver esse conteúdo, é só continuar a assistir e espero que gostem Vamos então começar as nossas edições no Instagram Stories Esse efeito é mesmo muito simples, vocês só precisam de escolher uma foto depois, com o pincel, escolher uma das cores da vossa foto e pressionar com o vosso dedo no ecrã para ficar um bloco de cor só dessa cor. Depois com a borracha vamos retirar a parte que nós queremos que apareça no nosso ecrã e depois com a mesma cor e com um pincel ligeiramente mais fino vamos fazer uns pequenos riscos, como se fosse os fios de natal, os fios das luzes de natal e vamos fazer isso à volta do nosso círculo. Depois o que nós vamos fazer é clicar no pincel, no quarto pincel, que é um pincel iluminado e com esse pincel vamos clicando à volta do nosso círculo e dessa forma vocês começam a criar algumas luzinhas e vocês também podem reduzir ou aumentar o vosso pincel para criar diferentes luzes e é um efeito muito, muito, muito simples que vocês estão a ver mas que fica mesmo muito bem e depois vocês podem usar texto para complementar o vosso Instagram Story e fica perfeito. Esse efeito é super giro e eu queria vos mostrar que fica mesmo muito bem. Vocês já precisam de escolher o vosso emoji e começar a repeti-lo várias vezes para criar um bloco de emojis neste caso, o um nosso fundo de emojis e vocês podem usar estes fundos de várias formas. Na primeira forma vocês podem buscar a vossa foto. Como eu tenho Android e como a funcionalidade do Instagram ainda não apareceu no meu Instagram, o que eu uso é o teclado guia, box e dessa forma eu consegui buscar imagens da minha galeria muito facilmente e adicioná-las às minhas Instagram Stories, o que é absolutamente incrível. Se vocês quiserem o fundo por todo, há uma boa forma de vocês fazerem isso, por isso não se preocupem. O que vocês vão precisar fazer é então escolher o vosso emoji e fazer exatamente os mesmos processos, que é criar um bloco de emojis, um fundo e o que vocês vão fazer é pegar nesse fundo e arrastá-lo para metade do nosso ecrã e depois adicionar a nossa foto fazer exatamente o mesmo processo criar outro bloco de emojis e colocar do outro lado neste caso do lado esquerdo e como a nossa imagem, a nossa foto já está por cima do nosso primeiro fundo de emojis já conseguimos clicar nele facilmente por isso ao clicar nele tanto o fundo do lado direito como o fundo do lado esquerdo ficam por debaixo da nossa foto e assim conseguimos ter dessa forma um fundo cheio de emojis com um ligeiro truque. É um truque bastante simples e funciona bastante bem. O bloco de notas é bastante fácil de fazer. A primeira coisa que vocês precisam de escolher é uma cor ligeiramente mais escura que o próprio fundo para criarmos uma sombra no nosso bloco de notas, para parecer ligeiramente mais realista. Depois o que nós vamos fazer é pegar na cor branca e vamos criar por cima da nossa sombra o nosso retângulo do bloco de notas, e depois vamos escolher a cor da sombra e vamos fazer pequenas bolinhas no nosso bloco de notas para criar os furos do papel. Pois o que nós vamos fazer é as argolas, e as argolas são muito simples de criar, vocês só precisam de escrever um C, depois escolher a cor que vocês mais gostam, e depois ajustar a vossa folha para aparecer argolas do bloco de notas, e é tão simples quanto isso, pois vocês só precisam de repetir o processo nas próximas argolas e o resultado final é este, Depois vocês podem escrever algum texto no vosso bloco de notas, escrever uma frase, escrever a frase do dia, a escolha é a vossa e vocês é que decidem o que querem colocar no vosso bloco de notas. Para o texto pendurado, vocês só precisam de escrever a palavra que vocês querem colocar na vossa imagem, letra a letra e depois o que vamos fazer é criar linhas e para criar linhas vocês só precisam de ir ao vosso teclado, carregar no underscore várias vezes escolher no tipo de letra o tipo de linha que vocês querem e depois criar essas linhas verticais e uni-las com cada letra e é tão simples quanto isso. Como as linhas e as letras são texto, vocês podem alterar a cor muito facilmente, como alterariam um texto normal, por isso, se vocês quiserem alterar as cores, colocar cada letra com a sua própria cor, vocês conseguem e é mesmo muito simples. Agora eu vou criar com vocês paletas de cor e o que vocês precisam de fazer é apenas criar um ponto e aumentar esse ponto o suficiente para ser uma bola um bocadinho maior e depois o que vocês vão fazer é selecionar a cor uma das cores da vossa foto e fazer o mesmo processo para o resto das cores que vocês querem colocar. Neste caso eu coloquei quatro cores por isso fiz quatro pontos no teclado, aumentei-os bastante, depois selecionei as cores que queria buscar na foto e acho que o efeito fica muito muito bonito. Este efeito é muito simples, por isso vocês já precisam de ir buscar uma foto e de partilhá-la na vossa Instagram Story. Depois o que vocês precisam de fazer é colocar um texto. Agora há novas fontes no Instagram que são mesmo muito bonitas, por isso eu vou utilizar um e vou escrever novo post. E desta forma já aparece um efeito vindo de outra app, porque está bastante profissional. E para terminar, só vou fazer uma moldura muito simples. E para fazer molduras, vocês só precisam de ir ao vosso teclado e carregar no Underscore. Nos vários tipos de letra existem vários tipos de Underscore, por isso vejam o que vocês gostam mais e o que vocês vão ter que fazer é criar linhas, tanto na horizontal como na vertical e dessa forma fazer uma pequena moldura à volta da imagem. E é tão simples quanto isso, mas dá um toque extra à vossa foto e acho que para uma forma tão simples de criar uma Instagram Story, acho que fica bastante bem e acho que dá um toque incrível mesmo sendo uma coisa super super simples. Este efeito é bastante simples, quando vocês quiserem partilhar uma foto e não sabem muito bem o que escrever, vocês podem simplesmente escrever a hora, escrever a data, escrever ao lado o sítio, o local onde vocês estão e depois dividir essa informação com uma linha na vertical e é tão simples quanto isso e não é preciso fazer mais nada mas acho que é uma ideia super simples que resulta mesmo muito bem. Esta ideia é formas geométricas e o que vocês vão fazer é colocar a vossa imagem e como vocês já sabem eu vou usar o teclado gearbox para retirar esta imagem e é tão simples como escolher a imagem e depois criar blocos de cor e para isso que eu vou fazer é escrever um simples ponto, criar um espaço e depois escolher a cor que eu quero utilizar e aumentar esse meu pequeno retângulo que eu acabei de criar e assim consigo criar um bloco de cor e como este bloco de cor vai estar por detrás da minha imagem, da minha foto, não se vai notar o ponto preto, por isso não há problema nenhum e depois o que eu fiz foi repetir o mesmo processo noutra cor e colocar por detrás da minha foto. O que eu vou fazer a seguir é criar um texto, eu queria colocar novo post, vocês podem colocar o texto que vocês quiserem, mas depois se vocês acharem que este efeito é bastante simples, podem adicionar ainda mais formas geométricas, por isso o que eu fiz foi colocar uma moldura à volta da minha imagem, mas não vai ficar assim, isto é só o início, por isso estejam atentos. O que eu vou fazer então é colocar as linhas, como eu fiz no exemplo anterior, as linhas em cima e nos lados e depois o que eu vou fazer é reduzir ligeiramente a minha imagem, ou seja, ficou uma moldura um bocadinho maior à volta da minha foto e acho que ficou bastante bem. A seguir o que eu vou fazer é criar uma moldura mais ou menos da mesma forma, mas agora à volta do meu bloco de cor, ou melhor, dos meus blocos de cor e vou repetir esse processo para os dois blocos de cor e assim consigo criar. 3 molduras à volta da minha foto e dos meus blocos de cor e depois como vocês viram dá para adicionar texto, dá para adicionar o que vocês quiserem e assim, desta forma sem apps é extra, conseguimos criar uma boa forma de partilhar a nossa foto nova de uma forma completamente diferente das outras pessoas. Criar um bloco de texto é bastante simples, vocês já precisam de escolher a foto que vocês querem partilhar e depois o que vocês vão fazer é escolher uma cor para criar os blocos de cor e criem assim formas estranhas, formas irregulares para ficar mais engraçado este efeito. E eu vou criar estas formas irregulares, tanto em baixo como em cima, e depois o que eu vou fazer é escrever um texto. O que eu vou escrever é novo post e vou repeti-lo várias vezes para criar um bloco de texto sempre com o mesmo texto, sempre com a mesma frase, e depois vou escolher a cor do meu fundo, ou seja, neste caso é o fundo verde, e vou colocar por cima do meu bloco de cor irregular e o que isso vai fazer é parecer que o meu texto acaba ali no final da minha forma quando na verdade não acaba quando na verdade está a entrar no nosso fundo verde mas como tem a mesma cor, não parece por isso eu vou repetir o mesmo processo vou selecionar para não ter que escrever tudo de novo e vou copiar para a parte de baixo da minha forma irregular e é tão simples quanto isso e o efeito final acho que fica bastante engraçado e vocês podem fazer este efeito com o que vocês quiserem, com as formas irregulares que vocês quiserem, e é tão simples quanto isso. Este efeito é bastante engraçado, por isso vocês já precisam de ir buscar a vossa foto, partilhá-la no vosso Instagram Stories, e agora com o Gearbox, que eu já vos mostrei, eu vou buscar uma imagem que acabei de descarregar da internet, que é uma espécie de template do Spotify, por isso eu só vou posicioná-lo no meu Instagram Story, a seguir é só posicionar a vossa foto para ficar naquele quadradinho e depois basta adicionar o texto, colocar o nome da vossa playlist, o nome da artista e depois com o pincel simplesmente limpar aquela barra de cima e a barra de baixo. E é tão simples quanto isso e funciona super, super bem. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que vos tenham provado, que vocês não precisam de apps extra para criar bom conteúdo, por isso espero que vocês tenham gostado e vemos nos no próximo vídeo.